Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Nesse vídeo, eu vou explicar um exercício do Enem 2017 que fala sobre a eletronegatividade. Se você fez ou vai fazer o Enem, fique comigo até o final desse vídeo, que eu vou mostrar para você como resolver esse exercício. No ar que respiramos, existem os chamados gases inertes. Trazem curiosos nomes gregos que significam o novo, o oculto, o inativo. E de fato, são de tal modo inertes, tão satisfeitos em sua condição, que não interferem em nenhuma reação química, não se combinam com nenhum outro elemento e justamente por esse motivo ficaram sem ser observados durante séculos. Só em 1962, um químico, depois de longos e engenhosos esforços, conseguiu forçar o estrangeiro o xenônio, a combinar-se fugazmente com o flúor, ávido e vivaz. E a façanha pareceu tão extraordinária que lhe foi conferido o prêmio Nobel. Qual a propriedade do flúor justifica sua escolha como reagente para o processo mencionado? Letra A, densidade. Letra B, condutância. Letra C, eletronegatividade. Letra D, estabilidade nuclear. Letra E, temperatura de ebulição. Vamos passar para o meu quadro, que eu vou explicar qual vai ser a letra correta e o porquê. Bom, primeiro precisamos saber o que é a eletronegatividade. A eletronegatividade é a tendência que o átomo de um determinado elemento apresenta em atrair elétrons, quer dizer, receber elétrons. Isso num contexto onde ele se acha ligado a outros átomos. Embora essa atração se dê sobre todo o ambiente eletrônico que circula o núcleo do átomo, é de particular interesse a atração que ele exerce sobre os elétrons envolvidos na ligação química. Então, como que funciona a eletronegatividade? Ela aumenta ao longo do período. Então, ela aumenta da esquerda para a direita. E ela aumenta de baixo para cima. Como os gases novos são estudados separadamente, a família antes dele é qual? Família 7A. Se a gente for olhar, qual é o elemento que está aqui em cima? É o flúor. Então, não aumenta da esquerda para a direita, de baixo para cima? Então, o flúor é o elemento mais eletronegativo na tabela periódica. Pode ver que o texto cita ele como ávido e vivaz. Por isso, a resposta correta é a letra C, eletronegatividade. Bom, espero que tenha gostado. Assine meu canal para receber as novidades.